Felinho, você tem gostado desse quase? Esse quase, ele é um quadro onde eu sofro as consequências, levinho e passo para você de alguma forma bonitinho para você aprender com a sua pilotagem e não se colocar em riscos desnecessários, certo? Então ele sim é um, uma análise minha de quase a queda com dicas de pilotagem. Mas antes, a gravadora informática para você, sua máquina necessita de reparos, ela está lenta, está triste? Entre em contato com eles eles vão resolver esse problema. Bom, o que, que aconteceu aqui? Muita gente assistiu online, obrigado a todos que acompanharam a etapa, inclusive, valeu. Chegadinha máximo, todos que torceram, tudo, é nós, Inclusive, eu fiquei tão dentro né, que eu esqueci até de dar coletiva. Gostou? Você vai dar uma coletiva, eu não estou falando, não é nada contra nada, é que eu esqueci mesmo. Eu entrei em modo avião. E aí, o que, que aconteceu? Cara, bom enfim não vai seis anos sem andar em Goiânia tal corrida. e aí domingo e amanhece chovendo ou oh, chovendo forte pô onde eu tava caiu uma árvore lá perto ficou sem luz das quatro da manhã até bom eu saí para corrida então não sei o quê com certeza até meio dia porque eu saí do hotel era umas dez horas para ir pro autódromo né? minha corrida era duas da tarde não choveu muito e aí eu realmente não sabia o que eu ia enfrentar. Aí eu falei, bom, aí começaram as nossas estratégias, não sei assim, o quê? Eu falei, caraca, meu, vamos tudo seco. Tinha uns pontos muito específicos, não sei assim, o quê. E aí o sol chegou, não teve dúvida, era seco. Só que em alguns pontos da pista tinha água. Se você viu o vídeo da corrida, tá lá no canal do Superbike, você vai ver que uma hora que eu passo lá, faz um spray de água no pneu. Tinha alguns pontos do traçado que tinha água. E em alguns pontos do traçado que parecia estar seco e um deles foi na curva zero e aí nesse momento eu entrei dando aquele gás ela saiu e eu quase me lanço né e aí você fala o que você fez então eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz e na verdade aí vai ficar a dica também então essa aqui é a volta onde é acontece se eu não engano é a segunda volta da corrida eu vou colocar uma câmera no onboard aqui painel e depois a câmera na rabeta porque da rabeta você vê mais ainda não saiu. Aqui é o Hotel, manso. O Torres, né? Os três monstrinhos. E o vovozinho aqui, né? 15 anos, 16. aliás é 23. 34. Tá bom? Ó, vamos lá. Você tá vendo que tem uns, umas manchas na pista? Ó, isso aqui é mancha, tá vendo? Isso, aqui, ó? Mancha, mancha, mancha. isso aí é úmido, molhado, tá? Então, assim, desse jeito tava a pista, meio a meio. Só que, deixa eu fazer uma observação. Esse molhado, se ele tá uma coisa mais amena e você percebe no pneu que não está marcando, ele é um molhado meio traiçoeiro. Ele é, mexe com a sua mente, mas ele não vai tirar você do, do curso. Como assim? Por exemplo, vamos supor se você passa em cima desse molhado, é, lógico, não é para estar tá dando grifo máximo, tal, não sei o que, ou no máximo na inclinação. Você tem que ponderar isso. Nem máximo de inclinação, nem grifo máximo. Aqui é uma situação de corrida, certo? Na rua você não tem a situação de corrida. Você não precisa virar tempo, você não precisa... Nada. E se for um taquidê então, melhor, é que uma pena que hoje o taquidê chove, cancela. Por quê? Porque ninguém tem pena de chuva. Então o ideal era que tem nasce na chuva. Até mesmo pra nós desenvolvermos e tal, não sei o quê. Teve uma, uma época com a Lander que eu ia no católogo, não tava chovendo. Eu peguei duas, três situações de chuva e fiquei andando na chuva. Pra pegar a mão, porque se você não pega a mão. Né? E aí, muito bem. Por isso que outra coisa também que eu falo pra vocês é o quê? A melhor hora da pista é das 10 até as 6 da tarde. Por quê? Porque já deu tempo de esquentar a pista, deu tempo, não sei o quê, deu tempo de andar, limpar a, linha, a pista pra você. Então, por exemplo, a minha corrida era 2 da tarde. Se a corrida fosse no lugar da Pro, da Superbike, tipo 3 horas da tarde, a gente ia pegar uma pista sensacional, seca. Então a gente pegou quase seca, né? os pontos preciosos, úmidos. E tava úmido pra todo mundo. Então o que, que você faz quando você vê essa situação? Você não inclina no máximo e nem acelera máximo. Você passa com ela ligado, certo? E aí, se tiver muito úmido, você vai sentir ela dar aquela e volta. Ela dá aquela e volta. Por quê? Porque você tem o controle. É igualzinho quando está aqui, como sua digestão, direção da que eu falo para você, mantém que ela vai estabilizar. Aqui é a mesma coisa, mantém, ela vai estabilizar. Se você guarda tudo, acabou. Tira a mão no, no, no, no, no ruim, onde não está com gripe, é pior, aí que você vai tomar uma lona, entendeu? Então você ameniza, você não passa no grifo máximo, você passa mais tranquilo. Que foi o que a gente tava fazendo. Então é que a volta da apresentação eu usei para dar uma norteada. Né? Eu saí do box dei uma norteada, senti escapar isso, falei, pô, aqui vai ser mais para cá. Se você pegar a minha volta é, da superpole de classificatório, traço totalmente tá diferente desse. Aí você fala, como todo mundo? Tipo, ah, mas você passou isso aqui da zebra então. Mas isso aqui da zebra é diferente do que está na zebra. Às vezes isso aqui e isso aqui é uma diferença já de uma poça. Então às vezes olho, você olhando em casa e fala, não, mas está tá ali perto. Mas já deu diferença. Já é um, um outro trilho, entendeu? E aí eu usei essas duas voltas para ver como entender a pista de, de uma forma mais tranquila. Para eu poder traçar a minha estratégia de corrida e onde eu ia passar com a moto. Enfim, eu sei que aí estamos aqui no Gary Gary, tava me sentindo bem, né, andando aqui, tal, não sei o que, boneco, meu controle de tração desligado, tal, ó, aqui era uma parte que tava seco, aí a entrada aqui, um pouco úmido, ó, úmido, úmido, aí tem duas manchas aqui, ó, que estava bem úmido, que escorregava, ó, aqui, aqui, depois se eu dava a mão, tava seco, aí aqui, ó, úmido também, mas você tá com a maior parte do pneu, então não fazia nada na moto, não sei o que, aí aqui também, ó, tinha dois trilhos aqui úmidos, ó. Um aqui, um aqui e um que você cruzava, ó. Cruzei pra fazer a primeira perna. isso é um negócio também que eu tava entendendo ele pra ver como é que ele tava. Só que aí aqui, ó, ó. Aí você tem as partes úmidas, passa, úmida, passa. Mas é aquilo que eu te falei. Não tava de um jeito ruim. Só cair aqui, ó. Tava do mesmo jeito que tô na pista, mas aqui escorregou. Se liga. Entendeu? E a escorregada... É exatamente essa que aconteceu. Por que, que aconteceu tão forte? Porque eu dei a mão num, num, num modo meio que tradicional. E a situação que, foi que me chamou a atenção é que o úmido que estava, estava igual às outras situações que eu passei. Então na minha mente não ia acontecer nada. Só que aconteceu. Por quê? Porque eu estava um pouco mais inclinado do que aquelas situações. Naquelas situações que eu estou mais inclinado, eu não abro tão forte o acelerador, aqui eu abri mais forte. E aí foi onde veio a rabiada que eu quase subir, e aí começa a ser o chão, ser o chão, ser o chão. Então, qual que é a estratégia que você vai fazer, que foi o que eu fiz depois a moto estabilizar, tudo bem, depois todas, todo mundo virou alto essa corrida. Eu fui dirigindo o carro, tem que voltar dirigindo, e se acontecer qualquer coisa aqui sai do meu bolso e eu já fui estourado. Então tudo isso influi, né? Placa, lá, lá então essas coisas influem. Se eu tô mais tranquilo e dá para cair, vamos, eu tinha arriscado mais de novo e eu ia ver até onde ela ia para sentir. Uma vez que eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais tranquila e somar ponto e ter cabeça, vamos lembrar aí do mito que ganhou o mundial somando ponto. É, então eu falei, não, calma aí, essa aqui é uma corrida de somar pontos, certo? Uma situação diversa é um lugar que eu não ando, então vamos entender e aí é onde eu vou chegar pra você. Quando você tá na rua e você vê um, um ponto úmido, alguma coisa, o que você vai fazer? Você não vai inclinar tudo e não vai acelerar tudo. Como você vai agir? Por exemplo, tá aqui a bolha da moto, certo? O painel tal. Você tá vendo ali. A hora que ele passa da sua bolha aqui, ó. Ele fez essa aqui, ó. Visão periférica. Ele fez isso aqui, ó. Você vem, abre a mão devagar e cresce. Então tá aqui, ó. tá. O sujeira tá aqui, ó. Chegou na bolha, fez isso aqui, ó. Você tá aqui, ó, ó. Cresce, ó. Ó. Cresce. Então a hora que sai do seu visual aqui, que você vê que saiu, pode contar um segundo. Tipo, passa... Passou pela bolha, um. E acelera. Um e acelera, entendeu? Porque deu, deu tempo de sair da roda traseira e aí você vai estar tá com a pista sequinha e com gripe. Porque às vezes tem uma outra questão também. Não está úmido, você tipo, ficou meio que assim, só que tem uma diferença de temperatura de asfalto ali. E aí aquela temperatura um pouquinho mais baixa dá aquela diferencinha para você. Então usem essa estratégia que foi o que eu estava usando aqui. A hora que ela sumia a mancha do painel, né, do, da bolha, eu abri o acelerador. Passava assim, ó, entendeu? É isso que você tem que fazer. Então essa é a dica que eu quero dar para vocês quando vocês pegarem uma situação de piso úmido. Porque não precisa ser óleo, uma água já é o suficiente para te derrubar, ainda mais se você estiver usando o Super Corsa, que é o nosso caso aqui. Agora eu vou colocar, você vai ficar com uma imagem do on-board desse jeito. Já vou te deixar uma imagem com o on de costas e eu vou voltar aqui. Com um de costas para você ver também, que eu quero falar uma outra coisa. A volta aqui, abrindo com, com a câmera Nas costas, né Dá pra ver ainda mais aqui, ó A situação de pista, tá vendo, ó Tudo que vocês estão vendo mais escuro É a umidade, tá Então a curva 1, ela tinha já uma umidade Dois trilhos assim, no traço Tanto é que você vem, rente a zebra aqui, ó Uma hora você tinha que fechar pra sair da água Ó E você fecha já Um pouquinho antes, tá Bom, vamos lá, ó, molhado, molhado, molhado Tá vendo, ó então, também era uma negócio a gente demorava um pouquinho mais pra entrar ali, ó. Aqui também a entrada da, da, da ferradura, um pouco. É que essa luz fica refletindo, aí fica um pouco ceguinho. Você viu aqui, ó, Olhado. Aí beleza. Essa transição tava suave, aqui tava luxinho, aqui também luxinho. A entrada da, do bico de pato tava um pouco zoadinha. Ó lá. Aí tinha duas manchas aqui, ó, maiores. Olá. lá. Aí você passava ela e acelerava transição, ó, molhado, molhado, mas transição você pega agora a área do contato do pneu grifo, então outro ponto também interessante você saber é que com a moto em pé, super corsa né? ou não uma situação dessas tal, não sei o que, pode ir, ir sossegado, né no caso que a gente tá virando a mão, lembrando que aqui a gente tá correndo você não tá virando o tempo onde você tá entendeu? e até mesmo tá que você tiver pra vai progressivo aumentando o ritmo tranquilo, bom muito bem, vamos lá Ó, ó o que tava úmido, eu tinha que cruzar essa umidade, ó. E era essa hora que eu tava freando aqui, eu falei, puta merda. Aí ficou, falei, bom, ficou é nóis. E aí isso foi me dando confiança, por isso que aqui eu cheguei no, no, no Hard hardcore Ó, só que aí você vai ver agora, ó. Dá uma olhada nessa capadinha aqui, luxuosa, ó. Ó. E aí, por que que esse efeito foi tranquilo e aderiu, assim, tranquilo entre aspas, e aderei e voltou. Aí você fala assim, nossa Durval, o que que você fez, que inputs, como você salvou? Que às vezes a gente não no perceber, viu, ali com a salvada. Filhos, normal, você às vezes é passageiro do movimento. Então o que que eu fiz? Eu não briguei com a moto, mantive o acelerador, ela sai, volta no chão, você gripa e vai embora. A diferença, que eu consegui segurar ela melhor, é porque eu tô o quê? Pendulado, que é o que eu falo para vocês, não seria um penduleito, né? Se eu tivesse sentado em cima da moto, imagina o efeito que ia ser em mim, muito maior, o tranco ia ser uma paulada no meu saco, aí engolir as duas bolas ia ficar aqui, ó. Entendeu? Então, pendulado fora, é como se eu não tivesse visto a lombada, tô já levantei, ela faz um movimento, ela me devolve de alguma forma, a suspensão copia e vai embora e já era. Então é por isso que eu falo para vocês do pêndulo na pilotagem esportiva, independente da moto, você estar um pouco fora do banco quando você está fazendo uma curva, porque você tem é, a parte do pneu com, mais, com uma maior área de contato do pneu, porque você sai mais da moto você inclina menos, né? você pode salvar de uma situação dessa, você deixa a suspensão livre para trabalhar, e lembrando que o pêndulo tem que ser feito acima de 60 km por hora, você tem o efeito iroscópico. Aí você consegue fazer o conto exterso, você tem a inércia, tudo trabalhando a favor e o corpo também se torna um vetor. Aí facilita também você voltar onde você quer. Aí teve uma galera que até tava comentando no, no vídeo que eu joguei na live de último: É, vocês viram lá o, o, o Fortnite, não sei o que, do pêndulo invertido, sei o quê. pêndulo invertido, moto trail, legal. Abaixo de 60 km por hora ou na terra, no off-road. Acima e on road esquece pêndulo invertido. Já falei para vocês. Aqui estão as provas mais isso aqui. Imagina eu com um pêndulo invertido aqui. Tipo, irmão, você é louco. Eu tinha, tinha chegado em São Paulo em duas horas. Em vez de eu levar 10 pés de carro, com essa saída aqui em pêndulo invertido, em duas horas estava em São Paulo. Né? Já recebendo algum tratamento, ou com morfina, alguma coisa. Então, filhos, para com a loucura. Vem com o papaizinho do Ivalzinho que você gosta muito. Eu estou aqui, prova viva das coisas que funcionam, mostrando eu comigo mesmo. Né? Adoro você. E ele também me adora E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma dica luxo pra vocês Curte, compartilha, manda pra alguém que precisa Tamo de chegada total, pelo, é nós ah! <risos> Tchau